Seria Legolas loiro, como o papel de Orlando Bloom nos filmes de Peter Jackson? Olá, meus queridos e queridas Tolkien Talkers! Estamos de volta para falar de uma questão bem duvidosa aí. Mas antes de começarmos, já peço que mande aquele like aqui, dá o joinha pra gente. Quem não é inscrito no canal, se inscreve tem o um botãozinho ali, e do lado do botão de se inscrever, tem o um sininho e aí você ativa as notificações. Já trouxe aqui para começar a discussão uma arte muito bonita de um artista chamado Sebastian Jacobino. Olha só que legal. Esse aqui é um Legolas, só que ele está com o cabelo castanho escuro. Está com a roupa toda verde, marrom. né? Então eu achei essa arte muito bonita, esse arco grande. Provavelmente já é o arco de Lórien que ele ganhou. né? O pessoal da Floresta das Trevas tinha um arco menor, e Lórien já tinha esses grandes arcos. Até eu vim a caráter hoje, vim de Elfo da Floresta das Trevas, tudo de verde e marrom. Aqui estou até com a minha flecha aqui, para a gente falar sobre o assunto. Para sabermos, então, vamos direto aos livros, né? No capítulo O Conselho de Elrond da Sociedade do Anel, nós temos a seguinte passagem. Havia também um elfo estranho, vestido de verde e marrom, Legolas, mensageiro de seu pai, Franduil, o rei dos elfos do norte da Floresta das Trevas. É dito isso, um elfo estranho, vestido de verde e marrom. Depois, mais à frente, ele diz, ''Infelizmente, gritou Legolas em seu belo rosto élfico, via-se uma grande perturbação.'' Então é dito que ele era estranho, mas tinha um belo rosto élfico, provavelmente uma beleza exótica. Né? Mas, além disso, a gente não tem nada muito falando do rosto ou das características dele. Nós sabemos um pouquinho sobre as armas. É dito que Legolas levava um arco e uma aljava e, no cinto, uma faca comprida e branca. Só isso. Acabou. Se você quiser saber tudo sobre o Legolas, nós temos o TT sobre ele, que o Sérgio fez, um grande dossiê sobre ele, tá aqui na descrição do vídeo. Se é dito só que ele tinha um, era um elfo estranho, com um belo rosto élfico, e só sabemos que ele vestia verde, marrom, e carregava um arco, uma aljava e uma, uma faca, por que, que ele foi dito como loiro nos filmes? Provavelmente ele foi dito como loiro nos filmes, né? seja aquele Lord of the Rings de 78, ou mesmo no, na trilogia do Peter Jackson, provavelmente por causa do pai dele. Aqui nós temos o Lee Pace fazendo o rei élfico Franduil nos filmes do Hobbit, né? porque o Franduil realmente era loiro. É dito o seguinte no Hobbit, no capítulo 8, moscas e aranhas. Na cabeceira de uma longa fila de pessoas sentava-se um rei da floresta, com uma coroa de folhas sob seus cabelos dourados. cabelos dourados. O povo élfico passava tigelas de mão em mão e através das fogueiras, e alguns tocavam arpas enquanto outros cantavam. Seus cabelos dourados estavam enfeitados com flores, pedras verdes e brancas, brilhavam em seus colares e cintos, e seus rostos e canções eram cheios de alegria. Então no Hobbit diz que não só o Franduil, mas a grande maioria dos elfos da Floresta das Trevas tinham os cabelos dourados. O engraçado é que em nenhum momento Tolkien usa o termo loiro, blonde. Ele sempre usa dourado. Então vamos ficar com essas ideias na cabeça. No Senhor dos Anéis é dito só aquilo sobre o Legolas, não fala do, do cabelo. E no Hobbit é dito que o pai dele e o povo dele tinha cabelos dourados, a maioria deles tinha cabelos dourados, enfeitados com flores, folhas e pedras preciosas nos cintos e tudo mais. Vamos fazer um comparativo aqui entre o Hobbit e o Silmarillion, porque pouca gente se atém ao fato de que essas obras tão distintas possam ter partes tão parecidas. Isso acontece porque, quando o Tolkien estava escrevendo o Hobbit, ele estava desenvolvendo já uma versão mais madura do Silmarillion, né? Começou em 1914, 16, 18... Em 1930, o Silmarillion já tinha uma forma bem, bem madura. Só que aí ele estava escrevendo o Hobbit ao mesmo tempo. Então, o que acontece é que existem muitos ecos do Silmarillion no Hobbit, e muita gente não se atém a isso. Observem só alguns exemplos, são muitos, mas eu, vou, eu peguei alguns. Taur no Fuim, em Beleriand, lá no Silmarillion, na Primeira Era, traduzido né, do Sindarin, é Floresta das Trevas. Ou seja, você tem Mirkwood, né, no original em inglês do Hobbit, mas que é Floresta das Trevas, e Taur no Fuim, no Silmarillion, em Sindarin, que é Floresta das Trevas. Então você tem o mesmo nome daquele miolinho ali, né, no caso do Fingol, perto de Doriath.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 para que trabalhassem seu ouro e prata brutos, e depois recusar-se a pagar-lhes o que devia. Isso é claramente aquela briga que teve entre os Anões e o Fingol, quando ele mandou fazer a, engastar Silmaril lá, lá naquele colar dos Anões, no, na Uglamir. Então você tem um, um eco aí do, da Floresta das Trevas, do Fengol. Né? Nos contos inacabados ainda tem mais um outro eco. Olha que interessante. Orofir era de origem Sindarin e, sem dúvida, seu filho Franduil estava seguindo o exemplo do rei Fingol de outrora em Doriath, apesar de seus salões não se compararem com Menegroth. Então ainda fala que o Reino da Floresta das Trevas foi claramente inspirado em Menegroth lá em Doriath. Estou fazendo aqui um grande compilado de informações para que a gente vá junto chegar a uma conclusão, né? Mas existe uma grande controvérsia. Olha só esse pedaço da Sociedade do Anel, no capítulo 9, o Grande Rio, né, se referindo ao Anduin. É dito o seguinte, «Frodo levantou os olhos para o Elfo, que se erguia imponente acima dele, observando a noite e procurando um alvo em que pudesse mirar. A cabeça escura estava coroada pelas estrelas brancas que reluziam contra os lagos escuros do céu. Muita gente fala que o fato do Frodo enxergar a cabeça do Legolas escura ali é porque o cabelo dele era escuro. E outras pessoas falam que era simplesmente um fator da noite mesmo. Né? A noite era escura, todo mundo ficaria com uma silhueta escura, e aí você só teria aquele, aquele contraste da luz das estrelas. Né? O que eu concordo. Eu não acho que desse trecho a gente tire que o Legolas tinha cabelo escuro. Eu acho que realmente tinha a ver muito mais com a noite mesmo, com a escuridão. Acho que é forçar um pouco a barra. Agora vamos olhar o que nós temos sobre os loiros, ou melhor dizendo, os Elfos de Cabelos Dourados no Legendário. Né? Coloquei aqui uma outra foto do o ele ficou muito bem caracterizado, acho super bonito. Não gosto muito do jeitão dele, mas eu gosto da caracterização. Achei que ficou muito bonito, além de eu gostar muito do ator. né? Gosto do personagem também. Vamos lá, no Glossário do Silmarillion, temos o seguinte, o termo Vanyar, a primeira leva dos Eldar na viagem para o Oeste, a partir de Cuiviénen, liderada por Ingui. O nome singular Vanit significa louros, referindo-se aos cabelos dourados dos Vanyar. Ver Finarfin. Opa, então vamos lá no Finarfin. Finarfin, aqui é um pedaço do texto, e continua. Entre os príncipes Noldorin, somente ele e seus descendentes tinham cabelos dourados, herdados de sua mãe Indis, que pertenciam aos elfos Vanyarin. Somente ele e seus descendentes tinham cabelos dourados. Então, do Vanyar joga para o Finarfin e do Finarfin já estão falando que eles são exceções. No Silmarillion, no capítulo 16 de Maeglin, é dito o seguinte: contudo, nada atraía tanto seu olhar quanto Idril, a filha do rei, que estava sentada a seu lado, pois ela era dourada como os Vanyar, parentes de sua mãe. Ele parecia ser como um sol, de onde todo o Salão do Rei extraía sua luz. A Idril, Brindal, a filha do Turgon, rei de Gondolin, tinha o cabelo dourado, porque ela tinha a descendência Vanyar. Então Reforçando a questão do Vânia, e lá no apêndice F, na parte 2, da tradução, né, tá na tradução, nunca você ia achar isso fácil, né? Então nós temos lá uma descrição da maior parte dos, povo, dos povos élficos e é dito o seguinte, eram altos, de pele clara e olhos cinzentos, porém seus cabelos eram escuros, olha só, exceto na casa dourada de Finarfin, reforçando a questão do Finarfin, é uma exceção. Vamos tentar chegar a uma conclusão. Coloquei aqui uma versão do Legolas pela Magali Vinenev, a minha artista é predileta, e o Legolas dela tem cabelo escuro. Olha só, eu acho muito bacana vista de marrom, de verde aqui. E o Legolas dela tem cabelo escuro. Vamos lá. As duas explicações para que Frandwell e os elfos da Floresta das Trevas serem loiros lá no Hobbit são basicamente o seguinte. A primeira é é uma ligação despreocupada que Tolkien fez na época entre Franduil e Thingol, porque na época os livros estavam sendo escritos meio que em paralelo e as histórias se, se misturaram. Tanto que é citado o, o Elrond, é citado várias coisas que não era para ter no Hobbit. né? Então é uma ligação despreocupada que o Tolkien fez sem pensar se estava se correto dentro da mitologia dele, que ainda não estava madura. Podem ser, numa segunda hipótese, resquícios de elfos loiros, né? elfos com cabelo dourado, que estavam fazendo aquele êxito, aquela migração com o e ficaram por ali. Então vamos ver que às vezes poderia ter alguns elfos loiros e que eles acabaram ficar, ficando por ali mesmo, né? não se tornarem os Vanyar lá na frente. Porque no Hobbit é dito o seguinte, ó. no capítulo 8, Moscas e Aranhas novamente, aliás um capítulo muito importante, é dito sobre os elfos eram diferentes dos Altos Elfos do Oeste, se referindo aos Elfos da Floresta, além de mais perigosos e menos sábios, pois a maioria deles, juntamente com seus parentes espalhados nas colinas e montanhas ali Lothlore, né, descendia das antigas tribos que nunca foram para o Reino Encantado do Oeste. Para lá foram os Elfos da Luz, os Elfos das Profundezas e os Elfos do Mar onde viveram por séculos e tornaram-se mais belos, sábios e eruditos." Então aqui Tolkien já fala do êxodo, né? quando os, os elfos foram com Oromi lá para Aman. Então como eles são descendentes de algumas dessas tribos, podem ser que elementos dessas tribos, indivíduos dessas tribos, tivessem os cabelos dourados. Né? Então tem aí essa segunda opção. Então fica em aberto que dentre esses elfos que ficaram, né? Alguns tinham cabelos loiros e, eventualmente, até seriam Vânia quando tivessem chego em Amã. Aqui temos mais uma outra imagem da Magali Villeneuve, que ela fez um outro Legolas aqui, também castanho. Todos os Legolas dela são castanhos. Aliás, a capa do TT do Legolas é uma imagem da Magali Villeneuve, do Legolas apontando uma, uma flecha. Né? Mas afinal, Legolas era ou não loiro? A resposta é, não há como saber. Simples assim. Mas vamos ao que eu acho. Eu acho que ele teria cabelo escuro. Não necessariamente preto, mas provavelmente um castanho escuro, pelo menos, né? porque ele vai seguir a regra que o Tolkien criou. A gente tem que lembrar, número 1, um, que quem tinha os cabelos dourados eram os Fania. Número 2, sempre que alguém tinha cabelo dourado nas outras famílias, seja os Noldor ou nos Teleri, é porque tinha uma descendência, né? eram descendentes de algum Vanyar, né? Galadriel tinha essa descendência, Finarfin. Então você tem esse esse, esse contraponto, né? Sempre tinha um pouco de sangue Vanyar ali no meio. Terceiro, o Franduil me parece muito mais um eco do Fingol, né? Que eles estavam sendo escritos na mesma época e ficou de forma residual isso daí. Quarto, nem sempre que um dos pais tem uma característica, aquela característica vai para os filhos. Né? E ainda no caso do loiro, que é uma característica recessiva no caso dos, dos elfos. Né? Você tem uma porcentagem bem pequena deles. Então, se você vê aí na nova série da Amazon ou em alguma outra adaptação um Legolas com cabelo escuro, não se assuste. Pode ficar em aberto. Ele pode vir tanto loiro como de cabelos escuros tranquilamente, porque realmente não há uma resposta. Eu, basicamente, faria o Legolas com o cabelo castanho escuro e os outros elfos da floresta também. Né? São muito poucos loiros que a gente vê por aí, né? o Glorfindel, a Galadriel. Mas eu não faria todos eles muito loiros, como foi o caso do Peter Jackson, não. Acho que o Peter Jackson usou isso muito mais para deixar muito característico, muito claro, né? um povo dos homens, os elfos, os hobbits, os anões, e ele criou a identidade deles que ele acabou escolhendo os elfos como loiros, né? apesar do termo loiro nunca ser realmente usado, né? são sempre dourados. Um outro adendo que é importante fazer né? é que existem alguns com cabelos platinados, né? que é meio prata, né? que ele é tão, tão loiro que ele chega a ser branco, né? que era o caso do próprio Fingol, capa cinzenta, que era acinzentado. O, o cabelo da Galadriel era dourado, rajado, de prata, e outros elementos que a gente tem aí, outros indivíduos. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Apesar de não se ter uma resposta definitiva, eu quis fazer com vocês aquele, o caminho da, da busca, né? do estudo. Isso que é legal, isso que é. Ó, a gente foi lá no Hobbit viu que os outros elfos da Floresta das Trevas eram louros, viu o Franduil, entendeu que existe um grande paralelo entre o Silmarillion e o, e o Hobbit, fomos um pouquinho nos Contos Inacabados, fomos lá na Sociedade do Anel, então aí uns apêndices do Senhor dos Anéis, então quando a gente co começa a fazer essa trama é que o estudo fica gostoso, né? eu quero que sempre que alguém, que alguém for conversar, fazer algum estudo, e lá no Dragão Verde, nosso grupo de Facebook, Coloque os trechos dos livros. Vamos, vamos debater em alto nível. É né? esse que é o legal para estudar. Então fica aí. Se ele era realmente loiro, não há como saber. Fica aí em aberto. Né? Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Quero mandar um recadinho aqui para vocês. A gente estava em dúvida se a palestra do Mackenzie a gente ia conseguir reproduzir aqui. E sim, pessoal, nós vamos conseguir trazer a palestra do Mackenzie na íntegra. A gente vai quebrar isso em dois vídeos. Tá, o primeiro vídeo vai ser a palestra da, da Judite, que falou sobre o mundo perigoso, né, o Fairy, o mundo das fadas. E depois, num outro vídeo, vai vir o meu debate, porque ficou muito longo, deu uma hora e meia cada um, então a gente vai fazer uns cortes, deixar um pouquinho mais enxuto, e aí vocês vão conseguir conferir tudo isso. A terceira parte do, da palestra, que é do Reinaldo José Lopes, ele vai colocar no canal dele. Então assim que sair a gente coloca o link aqui e vocês vão lá prestigiar o trabalho do canal dele. Tá bom, galera? Então quem queria vai gostar muito. Foi um conteúdo super legal, foi uma tarde demais lá no Mackenzie. A gente não tem previsão de quando vai vir esse vídeo aqui porque quem gravou e vai fazer edição é a Lady Big House. Então a Cris está correndo aí com muitas coisas, com o doutorado dela, com o curso que a gente vai ter aí em agosto sobre Tolkien, com o livro dela que está para sair perto da Bienal. Então assim, Vai sair, mas tem que ter um pouquinho de paciência. né? Uma hora a gente chega aqui com um conteúdo redondinho para vocês, para trazer sempre bem bonito. né? Fica aqui o convite para vocês seguirem a gente nas nossas mídias sociais. Assim você vai saber tudo que está saindo no TT. Então siga a gente no Instagram, no Twitter, no nosso blog, que está totalmente repaginado, no grupo de discussões lá do Facebook, o Dragão Verde. Siga a gente também na fanpage do Facebook e aqui, no YouTube, aí você vai ficar sabendo de tudo. Em especial agora no Instagram, vai sair muita coisa legal lá de Oxford, que o Sérgio vai para Oxford e vai fazer uma série de TTs, livezinhas, stories lá. Então vamos ficar ligada para conhecer tudo sobre Oxford em loco, ali, ó, em primeira pessoa. Ele vai sair filmando e a gente vai passeando por Oxford. Um último recado é, se você quiser ajudar o canal, você pode fazer isso de três formas. A primeira é curtindo o vídeo, se inscrevendo e ativando as notificações, né? deixando o seu comentário aqui, porque a palavra de vocês, um incentivo, é o que faz a gente seguir. Né? A segunda forma é que você pode comprar os seus livros pela Amazon.com.br. Aqui embaixo tem um link um monte de links que se você comprar por ele, clicar, você já ajuda o canal e não paga nadinha extra por isso. É o mesmo preço do livro, só que a gente ganha uma porcentagem. Se o livro que você quer não está aqui no link, é só pedir para a gente lá no Facebook, lá no inbox da nossa fanpage, tá bom? Não no pessoal, no inbox da fanpage e a gente faz o linkzinho para você. Qualquer produto a gente é comissionado e vale muito para a gente, viu? A terceira forma é sendo um padrinho ou uma madrinha. Clica aqui embaixo que você fica sabendo. Você pode fazer avulso, mensal, qualquer valor que você desejar e ajuda muito. Todas as melhorias do canal vêm 100% da Amazon e do padrinho. Então, agradeço a todo mundo que curte, compra seus livros pela Amazon e também é Padrinho ou Madrinha do TT. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse TT. Deixo aqui um grande abraço. na Marie! Não deixe de seguir também as fanpages parceiras do TT